Olá, meus amigos e minhas amigas. Um forte abraço a todos vocês. Trago agora um conteúdo bacana. Vou fazer um vídeo bem detalhado, vai ser um pouco longo nem vou acelerar, não vou fazer muito corte. Quero fazer um vídeo para aquelas pessoas que vê esse conteúdo e por acaso se interessar em copiar isso que eu vou fazer agora. Vou passar todas as dicas, medidas Vai, presta bem atenção no vídeo. Se caso tiver dúvida, volta o vídeo novamente. Assista o vídeo com carinho, que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer a sua ferramenta, tá bom? Então, vamos lá para o passo a passo. Vou passar bem detalhado. Vamos lá. Olha só, minha gente. Isso aqui vai ser uma forma de bloco. Aqui, gente, a gente deixou aqui com 39 por 13,5. Primeiro passo: aqui você vai comprar uma chapa, ou então vai fazer uma chapa de 19. Essa chapa aqui ó, vai ser 19 de altura por 53. Aqui nós temos 39,5. Quando virar para essa, essa parte aqui, vai dar 53,5. Então você vai precisar de duas chapas, duas chapas dessa aqui de 19 por 53,5. Aqui você vai dobrar, vai fazer um L, outro L aqui, vai soldar aqui na ponta e vai soldar aqui. Ou então, se você tiver a chapa, você fazer o um quadrado, fica muito bom. Esse quadrado vai ficar, que nem eu falei, vai ficar 39,5 de fora e 14 por fora, entendeu? Por dentro ele dá, ele vai dar, certinho, 13,5. E por dentro aqui, 39,5. É isso aí. Então, vamos aproveitando. Depois, você vai cortar, que por exemplo aqui, ó, Você vai cortar uma chapa de ferro. De ferro e, vai, e vai soldar aqui do lado, rentinho. e vai ficar nisso aqui, ó. Essa aqui, essa chapinha de ferro aqui, ela é, uma chapa de ferro, ela é... Deixa eu ver aqui quantos milímetros que é aqui. aqui, ela é 3 milímetros. 3 milímetros de grossura por. Deixa eu ver, por 2,5 de largura. Porém, você vai pôr a que você achar melhor. Se você tiver aí. quiser pôr um pouco mais forte, pode pôr. Olha, é que nem essa aqui. Essa aqui é um pouco mais forte. Ó. Essa aqui eu já, eu já soldei. Aí depois você vai fazer aqui, ó. Aí que esse caixotezinho aqui. Você vai pôr aqui certinho. Você vai pôr... Não sei se vocês vão ver direitinho, porque não, não, você vai pôr com uma foguinha. Uma foguinha de meio centímetro. Não pode pôr muito colado nessa parte de baixo aqui, ó. Se pôr muito colado, na hora que você for encaixar, fica ruim. Também não deixe muito fogado. Entendeu? Então aqui é isso aqui. Aí, gente, depois... Você vai fazer... Você tá vendo aqui, ó. Depois, você vai pôr aqui... E você vai soldar essa chapinha aqui de fora. Olha só. Aí fez esse cachotinho aqui, ó. Fez esse cachotinho aqui. Porque aqui é onde você vai fazer os cubos. Aqui eu peguei uma chapa já um pouco... Essa chapa aqui eu tinha calculado para fazer uma canaleta. Não deu muito certo. Eu voltei e fiz aqui aqui ó, aqui, olha, olha, olha, olha só então aqui, eu vou precisar de 12 chapinhas dessa, uma chapinha aqui eu tenho outro vídeo, que eu acho que é outra medida, eu nem fui ver, mas aqui eu calculei outra medida, pra vocês verem aqui tá dando 8,5 parte de cima, e 9,5 parte de baixo, porque quando eu colocar essa chapa aqui, que eu vou colar, 3 cubinhos aqui, essa parte de cima tem que ficar menor do que a parte de baixo, porque quando for saindo, essa parte aqui estando uma estreita, vai livrando, fogando dentro do bloco para não quebrar. Então eu vou pegar dois, 12 partes dessa daqui. Acompanhe o vídeo. Aí eu, depois eu vou, eu vou pôr aqui dentro. A outra eu fiz de outro jeito. Essa aqui eu vou pôr aqui dentro. E vou fazer aqui a demarcação. Bonitinho aqui, ó. Eu vou fazer assim, vou pôr os cubos aqui dentro. Já prontinho. Aí eu vou dividir esse cubos. Esses cubos aqui são, são três cubos. Se você quiser fazer só dois cubos, mais largo também dá. Esse bloco aqui é só, só com três cubos. Então, essa parte aqui já está pronta. E depois, esses cabinhos aqui é até de outra, de outra ferramenta, ó. Esses cabinhos esse cabinho aqui é de outra ferramenta. Então eu vou colar um aqui, ó. Um cabinho aqui. Um cabinho aqui, aqui assim, ó. Vou colar um cabinho aqui e outro aqui, ó. Pra, pra poder. Ó, como eu falei, ó, vou colar um cabinho aqui e outro aqui. para quando eu for puxar, a gente puxar esse um primeiro, para depois puxar o outro. Então vamos aí acompanhando. Então aqui, aqui o que é que eu fiz? Aqui, eu, eu, foi isso aqui. Ó. Eu fiz aqui uma, uma matriz. Fiz aqui uma, uma, uma, uma matriz. Aqui foi fácil. Aqui em cima dessa chapa, eu fui pegando essa matriz aqui e fui só riscando com o lápis. Risquei com o lápis aqui, depois eu virei aqui ao contrário, já fui riscando aqui, usando o copo risco, depois virei o contrário aqui. sempre assim, porque ele é um pouco diagonal, e fui fazer assim, então aqui essa chapinha aqui, eu consegui uma, duas, três, quatro, oito chapinhas, essa chapinha aqui vai ser menor, essa chapinha aqui vai ficar com 17, essa chapinha aqui, ela é 17 por... 8,5 e meio e nove... Ela é 17, nove e meio e aqui em cima. Vai ficar um pouco afundado. Então eu vou cortar aqui e já já nós voltamos o passo a passo. Olha só, meus amigos. Use abafador quando for cortar. Use óculos, use luva, máscara. Aqui, gente, nós vamos usar, usar também o avental. Se proteja, tá bom? Olha só, então aqui eu já co cortei aqui como eu falei agora eu vou lixar eles e vou organizar tudo bonitinho olha só muito cuidado quando for do isso aqui Zé você faz para vender não não faço por quê Porque o material que eu uso é muito caro não compensa. olha só então aqui a gente pegou quatro chapinha fez isso aqui ó aqui a gente mediu ó nove meio de dentro tá dentro e aqui também, 9,5 de dentro a dentro. Aqui, no outro lado, deu 8,5 de dentro a dentro. E aqui, também, 8,5 de dentro a dentro. Então, fizemos aqui esse cone. Vamos fazer os quatro cones. Essa parte aqui, a gente não fecha. Essa parte aqui, após eu pôr em cima da chapa, do fundo lá, os três cones, vou regular. Quando tiver prontinho os cones, Olha, depois de tudo pronto é que eu vou vir com uma chapinha, vou cortar aqui também certinho, vou soldar e aqui eu vou. É que eu vou soldando, vou e, vou cortando, eu, eu corto aqui certinho, soldo uma parte, depois encaixo e faço a outra. Olha só gente. Então aqui a gente já terminou os cubo aqui. Agora chegou a hora da regulagem. Essa regulagem vai ser assim. À medida que ficar aqui, tem que ficar desse outro lado também. Tanto embaixo como em cima. Aqui nós vemos essa largura aqui também no meio. A largura que ficar aqui nesse vão aqui, também tem que ficar aqui nesses dois vão aqui embaixo também. Então aqui a gente vai perceber, ó, que tá, ó, tá em falso. Aqui nós vamos ter que... Olha só, meus amigos, como eu mostrei aqui a caixa, ó. A gente deixa, deixa aqui uma, uma folguinha em toda a lateral para não dar trabalho na hora de fazer o bloco, não encaixar e desencaixar. E aqui os cubos já estão montados, a gente está em fase de acabamento. Olha, e primeiramente eu tenho que regular todinho para ver se os cubos estão certos. Então, essas duas laterais aqui eu vou ter que deixar 3 cm, porque ainda vai a guarnição aqui, daqui ainda. Ó ainda vai a guarnição aqui e ainda vai a guarnição aqui desse outro lado. Aqui no meio, vou deixar mais estreito. Então eu vou deixar aqui 3 cm aqui e 3 cm aqui. Aqui para o meio, eu peguei uma madeirinha de um e meio e ele vai lá embaixo. Ó. Vai regular lá embaixo a madeirinha, a largura que ficar nessa aqui também vai ficar nesse vão. Esses dois vão ter que ficar a mesma largura. E lembrando, tenta, vamos tentar regular aquele vão lá embaixo também. Nesse caso aqui, ó, peguei aqui um ferrinho com 3 cm. Então esse ferrinho vai servir aqui para as laterais. Então eu vou regular certinho aqui. Eu vou até embaixo. Ó. Embaixo é que tem que ficar com 3 cm. Na parte de baixo, todinho. Então aqui eu regulei. Então aqui eu vou ter que marcar depois com esses 3 cm. Aqui do outro lado. Do mesmo jeito, ó. Aqui, ó. 3 centímetros aqui. E 3 aqui, ó. Fechando 7 de 3 centímetros. Nesses dois do meio, vai ficar essa madeirinha que eu falei lá embaixo. Vai ficar com um centímetro e meio. você vai regular. Se sobrar um pouquinho, você regula. mas esses lá laterais com 3 centímetros. E esse outro com 3 centímetros. É muito importante essa medida aqui, ó. Você vai regular certinho aqui, ó dois e meio dois e meio aqui e do outro lado também deu dois e meio então isso é muito importante essa regulagem dois e meio nessa lateral aqui e dois e meio nessa lateral aqui três aqui três do outro lado e aqui você vai regular vai, você vai dividir essa parte com essa não tem o que fazer você tem que dividir no meu caso aqui deu um e meio vírgula um pois então aqui agora com muito cuidado você vai fazer isso aqui ó você vai tirar sem bater nos cubos e aqui agora você vai fazer isso aqui ó você vai apertar aqui e você vai riscar aqui ó riscar aqui todo dedo aqui ó riscar aqui para você não perder mais riscar com a canetinha ou com um lápis que você achar melhor que você tiver em mão aí ó sendo que riscar aí vai riscar legal aqui ó vai é riscar legal, todinho aqui. Pois então, meus amigos, aqui a gente lixamos para tirar esse canto. Depois passamos uma lixa para arrumar. E aqui a gente tirou um centímetro de cada canto, de todos os cubos. Porque agora a gente vai regular aqui, ó. Vai soldar. Após a solda, que a gente vai fazer esse fechamento aqui. Por quê? Porque a gente vai usar esse detalhe aqui, ó. Para soldar, a gente tem que usar o eletrodo aqui dentro, para soldar pelo no meu caso, aí após soldar bonitinho, é que eu vou fazer essa curva aqui e vamos fechar aqui essa parte de cima, olha só eu aqui dei sorte que eu arrumei aqui uma, uma chapa de ferro de uma chave, que deu certinho aqui dos dois lados, então aqui eu vou ajustar aqui, e aqui por esse lado aqui, eu vou ajustar por esse aqui, ó. então esse aqui vai ser o meu gabarito dos dois cubos lateral então aqui regula aqui e aqui e eu posso soldar hoje então meus amigos terminamos aqui aqui nós vem bem forte ó. aqui nós viemos com a trena né a gente regulou lá aqui também regulamos aqui também certinho essa medida aqui de um lado e do outro. Ficou tudo retinho aí, ó. Bonitinho. Retinho aqui. Aqui a gente... A mesma medida que a gente colocou aqui. Aqui, ó. A minha medida aqui também foi aqui também. E lá também do mesmo jeito. Aqui a gente mediu aqui. E lá também. E a gente fez, deixou aqui. Agora a gente vai entortar um pouquinho isso aqui. para poder fazer um tipo, tipo que redondo baluado aqui para na hora de encher o bloco se for quadrado, a outra que eu fiz é quadrada mas ela dá um, um é tipo que cola porque no que é quadrado não tem esses cantos aqui então a gente vai fazer, fazer redondo para facilitar a gente trabalhar lembrando essas paredes aqui que eu tô fazendo fiz um pouquinho mais larga para dar um bloco mais resistente que eu vou pegando aqui ó e vou devagarinho tortando aqui peça vou fechando devagarinho depois eu vou vir para essa aqui, sempre com cuidado, pegando assim um meio centímetro. Alicate também dá, ó, alicate também dá. É até melhor um pouquinho alicate, ó. Eu vou puxar aqui, ó, até fazer isso aqui, ó. Olha só, é mais ou menos aqui, ó. Meio aqui é arredondado. Aqui a gente regulou, soldou por dentro. Encheu de areia aqui para quê? Porque agora a a solda que cair daqui não vai pegar na chapa de baixo onde vai o bloco. Entortou aqui e aqui tá soldando tudinho aqui. Agora falta só fazer a chapinha daqui. E aqui, gente, é só dar um leve ping de solda aqui, ó. Olha só, meus amigos, finalizamos, colocamos areia para a solda não cair lá dentro. E aqui, ó, ficou um pouco marcado que a gente colocou chapinha até fechar. Agora aqui, nós vamos pôr aqui, ó, agora o, esses cabo aqui, ó. Olha só, colocamos aqui o primeiro um pouco inclinado para cima, para não ficar rente com o chão. Na hora que a gente for pegar aqui, ó, ó, tem um espaço aqui, vai ficar dois dedos do chão aqui, ó. lado e do outro, ó. Então você pega. Isso. Agora aqui eu vou pôr a forma aqui e eu vou pôr o outro para ficar um dedo entre um e outro, para ficar reto, para quando ele for pegar ficar pertinho para a gente pegar com uma mão aqui, ó. Uma mão aqui embaixo e o dedo polegar segurando no de cima para apertar no outro para poder carregar. Todo peso vai ser nesse braço aqui. Aqui em cima eu vou pôr um braço de ferro aqui, ó. Cortei certinho aqui o ferro. Porque esse ferrinho aqui vai servir só para puxar a forma, então pode ser fininho. Olha, olha, só. Então vou colocar aqui um ferrinho, vou deixar aqui um dedo só de um para o outro, porque nós vamos carregar assim, ó. Quando for carregar. Então eu vou deixar aqui um dedo aqui certinho, quando for soldar nessa porção aqui. Aí eu vou soldar aqui embaixo para poder ficar mais firme. Olha só. Então vem aqui, ó, para carregar é assim. Pega os dois para retirar eu pego assim ó aqui nesse bracinho aqui coloquei para carregar eu pego aqui nos dois olha só maravilha né bom agora tudo pronto eu tenho que fazer essa parte aqui ó onde vai fazer o Dregalzinho para pôr a massa um e no outro então eu vou usar aqui uma chapa uma chapa de certinho aqui aí eu vou dobrar aqui ó que é para ela ficar aqui assim ó ficar assim que é para poder ficar o encaixe. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui. Eu vou fazer isso aqui. Olha só, regulei certinho aqui no meio. E é só vir aqui, ó. aqui. Que é aqui é onde eu vou dobrar essa parte para dentro. E essa aqui para dentro. Vai ficar como se fosse uma penaleta. Lembrando, tem que ficar também embaixo com 9,5 e em cima com 8,5. Do mesmo jeito desse cubo aqui, ó. Aqui, olha é só, eu risquei aqui, ó, e aqui eu, do risco para cá, eu vou com o lápis, porque eu quero deixar um centímetro de dregalzinho, ó, um aqui, aí eu risquei aqui, aqui da risquinha aqui, ó, ó risquei certinho aqui, aí eu vou vir aqui, eu vou tirar aqui esse um centímetro, vai virar, para poder fazer o nosso dregalzinho para para nós espacinho para não encher de massa aguarda aí vocês vão ver olha só esse aqui é o meio que vai ficar igual o cubo esse aqui é a dobrinha aqui eu passei um risco fiz um risco aqui e essa parte aqui vai sair ó. então eu vou tirar essa parte aqui e vai sair essa parte aqui também vai ficar só um centímetro aqui outro aqui aqui, com, aqui com, com a turquesa ó a gente virou aqui ó a gente cortou até a metade ó a gente virou aqui bastante aqui também ó não pode apartar mas ó deixa bem pertinho aqui aí aqui você vai com a marreta e você vai pôr aqui ó e vai bater aqui ó Isso aqui! Olha só, isso aqui não é obrigado Ficar no esquadro não No que eu vou pôr aqui pra bater ó, No que eu vou pra bater aqui, ele vai ficar assim, certo? Ó, vai ficar assim Então ele vai ficar fora do esquadro aqui E aqui do mesmo jeitinho ó. Olha, olha só Então aqui agora eu, eu vou Dar um fio de solda por aqui E outro por aqui Porque eu cortei aqui e agora eu vou Passar a lixadeira pra chanfrar E aqui vou colar Lá na base, lá que vocês vão ver daqui a pouco isso aqui, ó, ele vai rente aqui. Ou você solda aqui por dentro, ou então põe dois parafusos para você remover quando você quiser. Se caso você quiser essa forma aqui para usar para fazer canaleta, você retira. Se caso você quiser soltar bloco, você solda aqui permanente. Primeiramente, eu fiz esses dois buracos aqui. Depois eu encostei essa chapinha aqui, regulei certinho e marquei. Aí depois disso eu soldei esses dois parafusos aqui, ó. Soldei esses dois parafusos aqui para depois eu vir encaixar. Aí eu vou vir aqui, ó. É só eu encaixar aqui a pecinha aqui, vim com a porca e parafusar aqui, ó. Os dois parafusos. Do jeito que tá aqui. Esse outro é de lá do mesmo jeitinho eu vou pôr aqui ó e vou regular aqui ó uma vez apertou ó, fica show de bola aqui você vai regular certinho aqui ó e vai apertar com a chave aqui aqui embaixo agora aqui ó eu peguei um lado a chapa velha aí, ó, e a gente tem aqui a tampa, ó, pra segurar o bloco, tudo material reciclado aí, ó, quase tudo reciclado aqui. hoje então, meus amigos, terminamos a forma, ficou legal, a tampinha é feita, tudo bonitinho, agora vamos fazer o teste, vamos fazer massa e vamos ver se o bloco sai legal, vamos lá. Esse é o primeiro, hein? Agora aqui, ó. Pressiona aqui com o polegar. E vamos puxar. Vamos. Opa! Olha só, gente! Primeira tentativa! Olha só aqui, ó! Essa aqui ficou muito boa, hein? O bloco ficou bem forte. Vocês viram? Aqui tem esse degrauzinho aqui, ó. Quando encostar um no outro, aí vai ficar esse espaço pra pôr a massa aqui, ó. Tanto de um lado como do outro. olha só gente ficou bem legal maravilha mesmo aqui ficou ficou bem robusta as paredes se você quiser você pode aumentar mais um pouquinho os cubos para ficar mais estreitinha tá bom olha só após a secagem a gente chegou virou ele aqui e ele ficou aqui essa esse vão que cabe uma mão mais ou menos de 2 centímetros e meio para você pôr a massa que vai dar uma, um chumamento bem legal, um travamento, né? Pois então, meus amigos, ficamos por aqui. Se gostou, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber os demais vídeos. Também deixar o seu like, isso é muito importante. Um forte abraço, fui, tchau, tchau!